Esse vídeo eu tô fazendo, inclusive, a pedido do Anderson Rincon, que ele é inscrito do canal, foi ele que enviou, inclusive, aqueles vídeos de depoimentos dos usuários da empresa onde ele trabalha. Ele já fez meu curso, deu sugestão de é, exercícios e tal, e ele me mandou esse artigo aqui, da TechRadar, que depois que eu fiz o vídeo sobre o desempenho do Hammer 2, do Dragonfly BSD, ele me mandou referente ao Clear Linux o site TechRadar publicou um artigo mostrando que o Clear Linux é, tem um melhor desempenho que o Windows 10 e o Ubuntu em processadores da AMD Aí já tem gente que vai dar risada, né? usuário de Linux acontece muito isso ai... que o Windows é claro, kkkkkkkkkkkk eu já vi gente fazer isso gente, pelo amor de Deus ou então fala assim, né? Ah, o Buguntu, o Bumbu, né? Mas assim, mal eles que a distribuição que ele usa geralmente tem pets do Ubuntu. Mas tudo bem, a questão é o seguinte, que trata-se de chips da AMD. Talvez você que está assistindo não saiba, mas o Clear Linux é uma distribuição da Intel. Tá, e o que, que isso tem a ver, né? É que assim, gente, a Intel ela tem compilador próprio ela tem, por exemplo, para a distribuição Clear Linux, bibliotecas próprias que melhoram o desempenho do Clear Linux nos chips dela. Então, assim, por ser uma distribuição da Intel, provavelmente o que ela estaria fazendo é trabalhando com as ferramentas dela para melhorar o desempenho do Clear Linux. Eu já fiz um vídeo aqui no canal referente ao ICC, que é o compilador C da Intel, que é um dos três compiladores C Além do GCC, lógico que tudo bem, gente. GCC tem mais do que ser ali, é uma coleção de compiladores. Mas não vou ficar aqui é com detalhezinho demais, não, deu para entender, né? Mas, assim, dos compiladores que compilam o Kernel Linux, você tem lá o TinyCC, desenvolvido pelo Fab Fabrice Bellard, que é o cara que criou o FFmpeg. Você tem o ICC da Intel e você tem o LLVM, que também é uma coleção de compiladores. Tudo bem, você utiliza o comando Clang para isso. Mas o ICC, gente, ele tem melhor desempenho do que o GCC, tem melhores qualidades e tal implementa as características e comportamentos do GCC para poder compilar o kernel Linux. E eu me lembro que eu já mencionei que teve uma questão de um benchmark que fizeram que foi com o WinRAR, se eu não me engano. E nos processadores da Intel estavam melhores do que os processadores da AMD. E analisando descobriram que o WinRAR ele era compilado com o ICC. E era por isso que eu tinha melhor desempenho. Ah, a desonestidade da Intel? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mas uma coisa que eu vou defender é que assim, gente, ela sabe trabalhar melhor com os processadores dela, né? Apesar que os da AMD são um x86, você tem, por exemplo, o VIA, que é também um x86. Tem uma versão de G core que é o J86, que é um x86. Mas ela sabe trabalhar melhor no x86 dela. Não é porque é x86 que é tudo igual. Cada um tem características específicas. É por isso que nós temos, por exemplo, microcódigos, que é exatamente para o processador, aquele modelo específico de processador para aquela subarquitetura. Então, ela poderia estar usando é, o compilador dela para o Clear Linux. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o Clear Linux é uma distribuição focada em desempenho, melhoria de desempenho, e provavelmente era o que ela estaria fazendo. E aqui provou-se que não. <risos> Entendeu? Esse artigo foi escrito referente a laptops com o processador da AMD Ryzen 3 u né, em notebooks que custam em torno de 199 dólares. E mesmo assim o Clear Linux saiu melhor. Tem outras ressalvas a se fazer, é que é o seguinte, por exemplo, quando se trata de Windows, nesse caso, nós temos uma imagem que assim, não é a mesma que a gente utiliza para o padrão... Geralmente essas imagens ISO do Windows, elas são feitas especificamente para esses computadores. É, do Dell, por exemplo, que eu posso dizer que a imagem ISO dele, ele é específico para aqueles computadores é, com otimizações específicas, né? Drivers específicas. Então assim, há uma melhoria de desempenho no Windows sim, nesse caso. Essa questão de melhoria de desempenho através de otimização no driver, vocês puderam ver no vídeo anterior que o Dragonfly BSD está com um desempenho muito parecido com o do Linux e deixou o FreeBSD no chinelo o desempenho do FreeBSD está bem ruim então assim, sim, quando você trabalha no driver você tem uma melhor de desempenho então esse artigo mostrou que assim apesar de ser uma distribuição da Intel a Intel não está se assim, focando só no hardware dela sabe? a questão que foi open source, ela trabalhou muito bem nisso Nisso a Intel é de parabéns, nessa questão de open source, sabe? É, não só nessa parte de open source, mas eu me lembro que eu fui num evento de jogos indie, galera. A Intel tinha um stand ali dentro. E eu não tô falando de BGS, não. Eu fui na BGS, tinha stands de jogos indie lá também, mas eu tô falando de um evento de jogos indie. E a Intel tava lá. Então, assim, eu tiro o chapéu para Intel nessa parte de open source. Ela é muito mais envolvida com a parte de open source do que a AMD, vocês vêem lá no site da Linux Foundation, que ela tá lá no Platino, do lado da Microsoft, IBM, Red Hat, um monte de empresa, enquanto que a AMD está lá no Prata, tá lá ao lado da Adobe. Essa parte de open source, a AMD ainda tem que melhorar muito, enquanto que a Intel é muito, extremamente envolvida com o mundo open source. E nisso aqui a gente quebra mais um paradigma, eu fui tradutor é, da documentação do Phantom Linux, né, no manual de instalação dele. E, assim, galera, sim, quando você compila para a máquina, você extrai melhor desempenho da máquina. Isso é sim verdade. Só que a questão é que esse não é o único ponto a se reparar para poder extrair melhor desempenho. Você tem várias coisas para isso. Voltamos a falar: a questão de otimização dos drivers. Você tem a questão do init system do sistema de arquivos, você tem bibliotecas que você utiliza, o compilador que você utiliza, as opções que você utiliza no compilador. Então tem uma série de fatores, inclusive, por exemplo, a correção de bugs. E é legal notar nesse artigo também, para finalizar aqui, é que assim, tem um site Forenix. Uns testes que eles fizeram que o Clear Linux saiu Melhor do que o Fedora e que o Ubuntu em 78% dos testes. O Clear Linux está fazendo jus, está ganhando atenção de muita gente por essa questão de desempenho. Eu espero que as distribuições adotem, assim, não precisa ser tudo, lógico, mas parte do modelo de desenvolvimento do Clear Linux tem lá. Eles utilizam uma biblioteca tal, específica, para poder melhorar, é, extrair melhor desempenho no hardware da Intel. Mas, assim, não é só isso que faz melhorar o desempenho do Clear Linux. Tem várias outras coisas ali no modelo de desenvolvimento deles. As distribuições podiam observar e falar assim: "Ó, oh, isso aqui é interessante, a gente pode adotar, incorporar e melhorar o desempenho". Então tá aqui mais uma análise que eu achei interessante para caramba. Parabéns para Intel e para a comunidade Clear Linux. E vale ressaltar, né, que assim, o Clear Linux está trabalhando para portar o Steam para 64 bits. Espero que venha logo. Então, galera, eu vou ficar por aqui. É um vídeo curto, rápido, tá? Mas eu queria debater essa parte aí sobre o Clear Linux. E no próximo vídeo eu vou debater sobre a questão de desempenho no Alpine Linux. Porque, assim, é uma distribuição que utiliza a biblioteca muscle, E a gente pode ver que ela é uma distribuição pequena por causa disso, né? Mas será que ela é boa em desempenho? E eu tenho uma novidade aqui nesse vídeo que eu vou fazer, tá bom? Ou talvez não é novidade, mas... Mas eu vou tratar assim mesmo, beleza? Então é isso. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar. Se não é inscrito, não é, deixe de se inscrever. Ativa o sininho aí para receber notificações. E não esqueçam de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux. Que vai ter novidades também. É isso aí, um abraço e falou.